seu nome? Qual é o seu nome? Original. Quantos anos você tem? Oh. Três cinco. Responder quantas perguntas. quantas perguntas você gostaria de responder? Sim. Quantas perguntas você gostaria de responder? 5. Como é seu dia a dia? Meu dia a dia? Com a família. Com a família. Meu dia a dia com a família é normal. Uh, me relaciono bem, gosto muito da minha família. Com quem você se dá melhor? Com minhas irmãs. Você pensa em sair de casa? Eu já saí de casa. Tem filhos? Dois. <risos> Esposa? Isso. Você ama a sua família? Muito. Finalização. Pra mim Não, é isso. Sorriso, sou certo. Gosto muito da minha família, amo muito minha família e amo demais meus filhos. Sorriso, pessoal. É Agradeço o participante. Obrigado pelo estado. <risos> Valeu, obrigado pelo entrevista ah, Tá pra mim